Quem é o deus das bruxas? Quem é o deus cornífero? Quem é Pã? Quem são os deuses da bruxaria? Será que esses deuses são o diabo? Bom, se você quer saber e entender um pouco mais quem são os deuses da wicca, quem são os deuses da bruxaria, então confere esse vídeo e vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu sempre recebo várias perguntas de vocês com relação às suas dúvidas, seja sobre o Ica, magia, etc. Então eu trago geralmente quadros aqui no canal para responder suas perguntas. E hoje eu vou responder a pergunta do Eder Martins, onde ele fala assim, Cedric, Há algumas bruxas que são muito tradicionalistas e cultuam somente a deusa e esquecem da existência do Deus na Wicca. Deixando a entender que a Wicca é apenas uma religião pura e exclusivamente feminina e conservadora. Eu gostaria que você falasse a respeito e mais sobre o Deus da Wicca, seus aspectos arquétipos sobre o masculino. Por favor... Obrigado! Então, respondendo você, vamos lá! Mas antes de eu seguir com esse vídeo, não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia, me segue no Instagram, arroba Nightingale, lá tem vários tipos de conteúdo sobre magia também, coisas diferentes do que rola aqui no canal e que vão complementar ainda mais o seu conhecimento com relação ao que é magia, então vale muito a pena me seguir e comenta aqui embaixo se você tem costume de trabalhar com esse Arquétipo masculino da divindade, quais deuses você costuma chamar nos seus rituais? A primeira coisa que a gente tem que falar com relação a essa, esse questionamento é que a Wicca ela tem uma pegada muito forte voltada para o matriarcal e para o feminino. Então a gente vai encontrar sim, na maior parte dos grupos wiccanianos, uma figura central feminina, seja no controle do coven, no controle da tradição, mas isso não é uma regra. Então a gente tem sim grupos é, wiccanianos só de homens a gente tem sim grupos wiccanianos é, que tem a, a, a que tem a o comando central dele voltado para um homem, né, onde tem um grande sacerdote que controla o círculo. Então, não é uma visão 100% exclusiva. A gente vai ter essa visão do masculino, sim, em alguns grupos. Mas a Wicca é uma religião voltada para o feminino, voltada para o que é matriarcal. Então, a gente vai ter essa visão na maior parte dos grupos, sim. Porém, a ideia da deusa sendo a, a fonte primária, também não é uma visão exclusiva de todos os uicanos, certo? Existe sim grupos uicanos que entendem a deusa e o deus como forças e figuras polares onde elas existem uma simultânea da outra e uma com a outra né? assim como existem grupos uicanos que acreditam que a deusa ela é criada e criadora e depois vem o deus e ele é só um espectador daquilo que ela faz, que ela gera que ela contribui, tá? Então essas duas visões elas vão é, o que pode acontecer é que vocês estejam olhando um grupo ou outro é, que tem uma, um, um enfoque mais para o feminino e acabe julgando ele como uma verdade absoluta dentro dos outros grupos. Mas não, a gente tem as duas visões, tá? Para a gente poder compreender quem é o Deus e ter uma visão do que é o Deus dentro da wicca, dentro da bruxaria, eu vou guiar vocês através uh, de uma ideia dogmática e animista, para a gente poder desenvolver o que é essa figura arquétipa, quem é o Deus e como ele funciona, como ele trabalha é, nos nosso, na nossa religião e no sistema mágico em si. Eu vou ler um trechinho para você de um texto do Buckland que fala de uma maneira super bonita, o que é animismo, para que vocês possam entender, tá? Graças à reverência e ao respeito pelo vento impetuoso, pelo violento relâmpago, pela veloz correnteza, o ser humano deu nome a cada espírito e fez cada um deles uma divindade, um Deus. A necessidade do ser humano de explicar os fenômenos climáticos e as coisas que aconteciam ao redor e mudavam tão drasticamente a vivência deles, né? Então se chovia muito, eles não tinham onde se abrigar, pessoas morriam, se ventava muito, acontecia de cair árvores, de catástrofes. Então essa necessidade de explicar a existência e a ação, né, climática e das coisas que aconteciam ao redor deles, fez com que a visão animista surgisse né? acredita-se então que não é só um vento, é o deus dos ventos porque aquele vento ele tem vida acredita-se então que não é só um rio existe a deusa dos rios porque aquele rio tem vida e assim sucessivamente, então tudo ao redor passa-se a, a desenvolver espíritos próprios, aonde são regidos por uma força maior então a gente já começa com a ideia de animismo, onde todas as coisas ela, elas têm um espírito que rege e dominam aquele espaço, aquela coisa, aquela força, certo? É, quando a gente começa a evoluir ainda mais isso e a gente percebe dentro dos grupos né, dos homens onde as mulheres começavam a parir, ter filho e elas precisavam cuidar desses filhos e os homens então eram incumbidos de ir atrás do alimento e às vezes eles não tinham não conseguiam alimento eles sentiram essa necessidade de, de trazer você provocar forças, né, em, em crenças anímicas é, de que a, essa caça que, que ia fazer com que a, a, aquele, aquela tribo se alimentasse é, fosse farta. Então, a partir desse momento onde o homem percebe a importância da caça, o primeiro deus de chifre surge, né? Então, esse deus, ele não era só a caça, né? mas ele era mais que a caça ele era a abundância em si esse deus, ele era o responsável por trazer os animais por fazer com que esses animais é, estivessem em abundância em algumas regiões a maior parte dos animais caçados tinham chifres então a primeira ideia do que era masculino do que era a potência masculina veio através dessa posição dos animais de chifres então começou a ter certas ritualísticas tribais como o desenhar animais nas paredes, para poder invocar essa força, essa divindade masculina, que até então não tinha nome, mas tinha uma forma que era a caça e a natureza em si, para poder trazer alimento para esses homens primitivos. Então, nesse momento, a gente tem a primeira alusão do que seria o arquétipo da divindade masculina e a sua posição enquanto o senhor da caça, o senhor que, que não é só a caça, mas ele é a própria vida, e a natureza. Então aparece aí o primeiro arquétipo, porque o arquétipo da deusa já estava, é, já era existente antes, quando os homens não sabiam explicar o porquê as mulheres engravidavam, já viam ela como uma figura divina, certo? Então o arquétipo do masculino, ele acaba vindo depois, dentro dessa visão, dentro da necessidade que se tinha da fertilidade dos animais, da caça, da fartura, porque senão eles iam morrer de fome e assim sucessivamente. Então então a gente começa a compreender como funciona a construção dos arquétipos divinos e da força da divindade sobre as sociedades e os grupos primitivos que foram se formando. E à medida que esses grupos for, iam evoluindo e crescendo, e, enfim, é, e o pensamento também evoluindo, as visões iam mudando, esses deuses eles foram criando arquétipos novos, eles foram criando... É, justificativas espirituais para as necessidades humanas para as coisas que os homens precisavam é desenvolver ou explicar e não tinham como, ou de alguma maneira simplesmente abraçar quando já não se tinha mais saída. Então a gente vai ver que quando, quando começam a existir guerras, quando começa a existir a necessidade de colonizar, quando começa a existir a necessidade de enterrar os mortos, né? quando a morte ela é compreendida, quando... quando é, os primitivos percebem que a morte vem para todos, o Deus ele começa a mudar, ele começa a criar novas características. Ele se torna o Deus da morte, se torna o Deus da guerra, se torna o Deus da proteção, e assim sucessivamente. E da mesma forma acontece com a deusa. Ela vai criando novas é, características, novos nomes, novos arquétipos. E isso evolui, tanto para o Deus quanto para a deusa. E isso vai mudando também, e acaba acontecendo em N lugares do mundo, em sociedade. E grupos históricos diferentes, cada um à sua maneira. Agora que eu já tratei um pouco sobre uma visão mais animista, antropológica, sobre o surgimento da característica divina, né? Do surgimento dos arquétipos do masculino enquanto divindade, sua evolução e assim sucessivamente, eu vou falar um pouquinho agora de uma visão mais dogmática dentro da Wicca. A gente tem, uh, dentro do, dos dogmas wiccanianos, que existe o vazio, existe o nada, e desse nada a deusa passou a existir. Ela desejou existir. No momento em que ela existe, ela percebe toda a criação, né, ela percebe que existem possibilidades, ela quer dividir essas possibilidades, vamos dizer assim. Isso você vai encontrar em diversos mitos eh, Wicanos diferentes, os dogmáticos Então ela cria o Deus né? Ela replica a sua imagem E essa imagem definha e se torna Uma outra imagem Alguns dizem que ela só cria uma outra imagem Diferente da dela, é assim sucessivamente Mas ela duplica essa imagem Ela cria uma nova imagem e essa imagem passa a ser A divindade, né? o Deus O cornífero E assim as duas polaridades elas existem E elas dançam E juntas criam tudo como dentro da Wicca a gente tem uma visão tríplice, e a deusa ela é tríplice, ela é donzela, mãe anciã, assim a gente vai ter também uma figura polar, contraponto contrapondo essa figura feminina, então a gente vai ter o deus tríplice, e eu vou falar sobre é, esses três arquétipos primários que a gente tem dentro da Wicca sobre o deus, ok? a primeira face que a gente tem do deus é o deus cornífero e essa face do deus a gente pode encontrar ela em diferentes momentos da história e bater o seu significado com outras divindades de outros panteões. A gente pode ver ele como Quernunos, como Pan, como Osíris, justamente por conta da sua imponência e da força que, essa, que esse arquétipo da divindade se encaixa, certo? É, esse Deus, ele é representado pelos seus chifres, porque os chifres demarcam o poder. Eu falei no começo do vídeo sobre o fato desse, da, da primeira divindade acabar surgindo com chifres por conta da maior parte dos animais que se caçavam e é exatamente isso se você for observar na natureza os animais que têm mais chifres ou chifres maiores são os animais que são mais fortes dentro daquele grupo e às vezes o chefe daquele grupo e assim também era visto para as divindades babilônicas então quanto mais chifres a divindade tivesse mais poderosa aquela divindade era dentro da hierarquia é, então os chifres, eles não, são, não só mostram a essência do masculino a sua virilidade, mas também o seu domínio, o seu controle seu poder de fala é, com o tempo, essa divindade ela também se torna o senhor da morte, da vida e da morte porque o Deus, ele passa a ser a própria figura da caça, ele sai de uma, da, da visão divina intocada e passa a ser a visão da própria caça, então no momento em que o animal morre, o Deus se sacrifica para dar a vida. Para nós, para nós vivermos. Então a gente já tem a ideia do Deus sacrificado, o Deus que morre em Soen é o Deus Cornífero, o Deus que dá a vida para que nós possamos viver. Essa visão do Deus Cornífero também é uma visão que a gente vê sendo muito deturpada não só pela internet, é, por alguns, alguns grupos religiosos e até pela própria, pela própria Hollywood, que acaba pegando a visão do Deus Cornífero e essa divindade. E muito disso se tem por conta dos domínios culturais. né? A gente vai ver isso com o sincretismo religioso e como os povos que dominam outros povos demonizam, inferiorizam ou uh, desagregam o que fazia parte daquela cultura. E assim acontece dentro da bruxaria. É, as religiões de maior domínio, os grupos de maior domínio religioso, para que não incorporam o que podem e demonizam o que não podem. Então, isso acontece e é, é, um dos, é a, a visão da divindade que é demonizada dentro da... se a gente for pegar dos arquétipos divinos essa é a visão que foi demonizada mas esse, o nosso Deus não representa isso o Deus das bruxas não representa necessariamente isso ele tem muito do que é a liberdade do que é o libido, do que é o controle sexual, né? O Deus das bruxas ele é um Deus livre que compreende o próprio corpo que compreende o seu falo, que compreende o prazer, que compreende o seu papel enquanto existência e é isso que a divindade deve trazer para o ser humano e justamente por conta dessa liberdade e dessa visão que é sexualizada, que é uma visão de prazer, é uma visão construtiva é, de prazer que gera vida, etc algumas, algumas situações dentro de religiões que são mais conservadoras demonizam é, o fato da divindade ser assim, então isso acontece e veio por esses motivos mas antes da gente continuar, eu vou te convidar para uma coisa muito legal que a gente está construindo aqui no canal, que é o Seja Membro. Você, a partir de agora, pode ser um membro do canal e ganhar coisas incríveis e imperdíveis. Uma delas é o selo de verificação de membro, que vai diferenciar você, principalmente nas lives. A gente vai, a gente vai poder visualizar as mensagens que você está mandando com maior eficiência. Você também vai poder participar do grupo exclusivo do canal, para a gente poder conversar e falar a respeito de magia, bruxaria, tirar suas dúvidas e encontrar com os outros host noise que fazem parte do grupo você é, vai poder ver as lives exclusivas do canal que só são para membros você também vai poder ter uma consulta mensal comigo de tarô só eu e você assim ó bem de pertinho e é muito muito rápido e fácil você conseguir ingressar para ser membro do canal, aqui embaixo do vídeo, do lado do Inscreva, você tem um botãozinho escrito Seja Membro, e ali tem todas as classificações com as posições que você pode escolher, que melhor se encaixam aí para você, certo? Então, clica aqui embaixo em Seja Membro e vem fazer parte dessa revoada. A outra face do Deus é o Green Man, e essa face do Deus, ela apareceu ao longo da, da história em algumas esculturas e alguns. algumas sepulturas pagãs, é, onde não se tem necessariamente a, a data exata dessa, dessa imagem que apareceu, mas o Green, Man, o Green Man, ele é a representação do Deus em sua maturidade, e ele é o guardião e protetor das bruxas ele é a face escondida na floresta, né? por isso que o Green Man ele geralmente é um rosto inteiro cheio de plantas, né? compostos por folhas, etc, então ele é a face da floresta, ele é a encruzilhada das árvores ele é o protetor das bruxas e dos pagãos, ele é o pai de todos e é aquele que protege as sepulturas, que protege as casas e que protege quem nós somos e os nossos cultos secretos nas florestas, olha que bonito o Green Man, o homem verde, ele é a contraparte da deusa mãe, né? Então ele é a força ah, não só da, do cuidado, da fecundação, da polaridade do masculino é, mais resolvida e mais paternal, como também ele é a representação do amante fiel, do protetor. É uma face bem interessante da divindade e que se perde muito hoje na sociedade com a visão do que é o masculino, do que é e do que deve ser um homem, né? Então, o Green Man ele fala de um masculino curado, de um masculino renovado, de uma, de uma força polar que compreende o seu lugar, a sua forma de trabalho, que compreende é, o que ele deve fazer, o seu papel no mundo, a sua existência. O Green Man ele é o arquétipo divino que desperta dentro de nós o amor verdadeiro, que desperta o nosso amadurecimento, que desperta o nosso alto amor Ele é o arquétipo divino que fala sobre compreendermos nossas limitações, compreendermos quem somos, compreendermos o nosso papel no mundo, na sociedade, nos ambientes onde estamos. Esse arquétipo divino do Deus fala de uma consciência coletiva curada, sadia, onde as relações elas fluem verdadeiramente de modo saudável de modo equilibrado a próxima face do deus é o deus ancião e ele é a contraparte da deusa anciã e ele fala sobre o conhecimento de tudo ele fala sobre a, a compreensão do tempo ele fala sobre saber que chegar ao final é estar próximo de um recomeço ele pode ser caracterizado como aquele senhor segurando um luzeiro ou um cajado com um chifre bem velhinho ou até a própria imagem do eremita na carta do tarô essa face da divindade ela nos ensina a compreender os finais e compreender os recomeços é uma face da divindade que ensina a gente a, a entender que tudo tem o seu tempo de começar e acabar e que as coisas elas devem caminhar não tão afobadas que as coisas elas devem ser vividas e degustadas porque a nossa realidade é uma realidade curta e se a gente corre demais a gente se perde e a gente perde perde o que é verdadeiramente a essência das coisas. O Deus ancião, ele já passou pela juventude, ele já passou pela meia-idade e agora ele já está no seu final. Então ele sabe todos os segredos. Ele também é o Deus dos mistérios, o Deus das visões e das profecias. Esse arquétipo divino é o arquétipo do grande sábio, o portador dos segredos e dos mistérios. Até porque, se a gente for pensar, ele também já morreu várias vezes. Então ele já passou pelo mistério várias vezes, então ele controla também essa parte dos mistérios e essa, essa visão essa alusão da divindade, desse arquétipo do masculino é muito interessante porque ele ensina a gente a desacelerar ensina a gente a observar as coisas de verdade e planejar porque todo mundo envelhece e todo mundo morre, e a gente se esquece de planejar o nosso futuro, né? De planejar as coisas que vão vindo aqui para frente. Então essa face arquétipica do deus, ela lembra das nossas responsabilidades e lembra que a gente tem que degustar a vida com mais calma e paciência. É um arquétipo também muito interessante no sentido de que ele faz com que a gente compreenda melhor os finais. Os finais de namoro, de casamento, os finais de ciclo Que às vezes a gente reluta tanto e sofre tanto E não necessariamente compreende os motivos É um arquétipo divino que ajuda a gente a superar os momentos complicados de finais Vale muito a pena entrar em contato com essa face arquétipica do Deus Quando a gente está passando por uma situação de perda, de término Que a gente não consegue é, superar É uma face da divindade que pode ajudar a gente a, a se reencontrar e se reconectar com a vida essa é a ideia base do que é a divindade, desde uma visão mais antropológica e animista até uma visão mais dogmática dentro do que a é Wicca. Eu espero ter conseguido passar para você e transmitir para você aí do outro lado a, a mensagem, conseguido distinguir essa, a, a divindade. Mas se ficou muito difícil para você ou surgiu alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder para você. E se tiverem muitas dúvidas, ou se vocês quiserem que eu esmiuce ainda mais essa questão, a gente posso gravar outros vídeos. Para vocês, certo? É isso, muito obrigada por assistirem até aqui, beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho!